Olá pessoal, tudo bem? Vídeo rápido aqui, logo que você fez seu cadastro na Bitcoin Trade, então você vai é, entrar e assim que você entrou, agora você precisa validar os seus documentos, você vai vir à sua direita, o seu nome, setinha, e vai vir em limites operacionais, ok? Aqui em limites operacionais, é, dá uma olhada aqui no geral, ok? Depois de você também ter é, ativado sua sua é, é, segurança de dois fatores tá usando aí o seu celular também usando aí o aplicativo é importante você entender que tem um aplicativo que é o Authenticator, tá? Authenticator que você vai precisar para poder fazer esse esse passo de dois fatores aí, dois FA, ok? E aí você vai vir então aqui em enviar documentos, em enviar documentos você deixa aqui em uso próprio, tá? É para você mesmo, ok? Você vai responder essas duas perguntas aqui, uma média, tá bom? Você não vai, vai colocar aí uma média, não precisa ser muito alta, né? Porque você não vai movimentar assim muita, muita grana, é ah, Para iniciante, para quem está começando e apertar em continuar, vai pedir para você enviar os documentos, tá? Provavelmente comprovante de residência e é, CNH, ok? Mas segue exatamente o que o site pedir, ok? Então é isso, pessoal. É só para vocês saberem exatamente onde, onde você tem que ir para enviar os documentos. E esse vídeo vai ficando por aqui. Ah, dá uma olhada no nosso canal, conheça nosso canal e também dá um clique no sininho para você ficar ligado com a gente e se inscreva aqui no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.